Tem a fazer regime Tem que usar, tem que usar, tem que usar Tem que usar, tem que usar, tem que usar, craque Tem que usar, tem que usar, tem que usar Tem que usar, tem que usar Não adianta fazer regime.